Fala galera, mais um vídeo de Free Fire aqui no canal PlayHard O vídeo hoje tá sensacional, mas antes disso eu quero pedir uma coisa pra vocês aí Que é o seguinte, velho, me segue no Instagram, cara Lá no Instagram eu tento interagir muito com vocês aí Se você quer me acompanhar um pouco mais aí por trás do Free Fire Como que é meu dia a dia, minha rotina, viagens pra eventos, etc Me segue lá, cara, eu tento responder o máximo de comentários que eu consigo Então, por favor, pesquisa aí, arroba Bruno PlayHard Enquanto você tá vendo esse vídeo E de quebra eu sorteio uns gift cards lá, pra quem não sabe o que é gift card, é um cartão que você consegue resgatar é, na, na sua conta Google Play pra comprar aí uns diamantes no Free Fire velho. caso você não queira gastar dinheiro então não é sempre que eu sorteio, mas eu tento ajudar aí como que eu posso, e tamo junto velho. deixa o like nesse vídeo, eu consegui matar mais da metade das pessoas que estavam no mapa, eu joguei uma hora do Rush, caíram 17 jogadores e eu matei 10, quase matei 11 foi absurdo, matei quase todo mundo no mapa vocês vão ver que rolou muita bala na cabeça do jeito que eu sei que vocês curtem a gente tá quase chegando em 4.5 milhões de inscritos, então, mesmo que você não seja muito ativo no YouTube, não queira ficar se inscrevendo aí, me dá essa força, velho, eu prometo que todo vídeo que eu postar aqui vai ser insano, velho, então, tamo junto, é nóis, valeu, bora começar o vídeo. Vambora, galera, vamos na hora do Rush, que a gente costuma achar bastante AWM lá, então, talvez a gente consiga achar a arma que a gente quer mostrar, né, a skin da AWM, vambora, caí em ali, fui, caí mais pro final da cidade... Tem 20 no mapa, né, do Hora do Rush. Parece que 18 nesse caso de agora, que só apareceu ele 18. Então sou eu mais 17. Vamos tentar achar a Sniper, que vai ser da hora. Vai, ah, é bonito. Achei. Tô com as duas armas que eu tenho skin. Morreu. Mochila 3. A gente, tá todo equipado. Olha as costas, aqui da hora. Com a WM com skin A mochila de panda Beleza Tá, acabei de reparar uma coisa Não tenho capacete Nem colete Capacete, que? Como que eu dei um headshot nele? E ele me dropou um capacete quase full Ah, outro capacete full aqui Ah não, dele tá melhor Olha a sniper Bonito demais nossa, mano Vou matar alguém de sniper, né? Pelo amor de Deus Faltam 12 vivos Só queria uma 4x Pra colocar nessa grosa Mas já que não tem Ah, um cara ali Tem um cara ali? Não sei, mas ali em cima tem Toma lá, faz estrear o skin Não sei se ele sabe que eu tô de sniper Não sei se ele tá de sniper também Mas a minha tá fiada Falei? Falei que tava? Não acreditou? Então pera. Ainda tem 10 vivos. Eu só sinto que eu deveria estar tá de 12 agora. Quê? Facada nesse? Saiu do jogo, mano? Toma na facada. Vamos que vamos. 9 vivos. Grossa. Tá como? Tá como? A treta. Ou morreu. A sniper tá fiada, hein? Ele tá de sniper também. Vamos pegar um capacete full aqui. Vamos dar bala nele pela janela? Não sei se ele tá vendo a gente. Ele tem sniper também. Esse que é o problema. correr. Não deu pra acertar aquele cara ali. Ele tá de sniper, a gente tem que ficar esperto com isso. vamos correr que o safe tá bem longe, mano. Nossa, se a gente morrer pro safe vai ficar muito feio. Vamos correr, velho. Eu Não reparei que tava fechando já. Nossa. Tão dando bala em mim, eu nem vi de onde. Beleza Falta dois Pior que vai começar a fechar o bagulho agora E todo mundo tem tocado Já vi o último Mano Queria falar não, mas Fechando. 150. Vai morrer pro gás, não. Vai morrer pro gás, não. Que você, você não deixou eu pegar 11 kills, velho? 11 kills no mapa que tinha 17 vivo velho. Eu ia matar mais da metade. Nossa, ia matar muita gente, velho. Nossa senhora, velho. Você é louco, mano. Só olha. Que que é isso, velho? Deixei passar uma 4x, eu acho, né, mano? Mas tá de boa. Tá de boa. Olha... Cara, não tem conversa, velho. Essa Sniper com essa skin, olha ali atrás ela aparecendo. Tá da hora, velho. Vamos, mais uma. Mais uma hora do Rush. Tenta pegar a vitória, hein. Tenta pegar a vitória nesse. Já tá passando em cima de Bimazact aqui. Vamos cair por ali mesmo, que vai ser uma treta. Na moral, velho, vai ser uma treta agora. Vocês não têm noção tanta tanto de gente que vai cair ali em Bimazac. Vai só olhando. Ó, oh, um, dois... Olha só, o que eu tô falando. O que eu tô falando? Já viu tanta gente assim? Um mapa de 20 pessoas. Ah, lá, eu vou olhando pra trás. Olha onde que eu caí, velho. Eu sou um imbecil. Vamos achar uma arma logo. Botamos o panda nas costas. Pistola. Capacete, mas cadê o trambuco? Eu quero uma arma, filho. Ah, 2X. Legal, jogo. A gente pode colocar 2X na pistola agora. Muito obrigado. Tá, olha as armas que eu tô ganhando, velho. Não vou falar nada. Rambo e pistola nova do jogo. Você veja a merda que está sendo que jogou no ventilador hoje. Ai, quase foi headshot. Hum, aí sim, hein. Olha o cara lá. Beleza, peguei aquela aqui, Beleza. Deu mole. Será que esse carro vai entrar na cidade? Nem sei, velho. Tem mais 11 vivos. Eu não tô, não tô tão bem de arma igual eu gostaria de estar. Estranho. Eu acho que eu vi um maluco ali. Ai, como que eu errei essa bala, velho? Ah, capacete 3 aqui é foda, velho. Aqui é foda capacete 3. Aí você deu mole, né, parça? Tem um cara lá em cima e um carro aqui na frente. Ah, tô zoado, velho. Tô zoado, zoado tem que correr. Tô morto, velho. Tô morto. Nossa carta tá como? Toma. Acabou minha bala. Eu só tenho a car. É eu e mais um. Já viu o inimigo? Eu tenho que correr do gás. Agora deu ruim. Ah, tentei dar a bomba nele. Tentei estourar a bomba nele, vocês viram? Ia ser muito engraçado se eu conseguir. se ele já me viu ou ele nem viu? Acho que ele nem viu, hein? Toma só pra, só pra cutucar. Toma outro aí porque você não quis andar. Então, tamo junto. Essa foi louca, hein? Essa foi louca, hein? Aí sim, hein? Aí sim. Top, top, top, top. Galera, hora do rush. Hora do rush. Já, já vamos cair aqui mesmo, velho. Já, já demoramos pra cair, né? A gente vai ser rushado pela hora do rush, porque a gente ficou lendo bate-papo. Lendo né? os comentários. Já tem galera sendo morta já, velho. Apareceu fulano eliminado ali e eu nem saltei do avião ainda. Ai, ai. 16 vivos já. Começa com 20, já tem 16 vivos. Ah, velho. Tô de 12. Tá, pegamos a mochila. Capacete 3. O bom do hora do rush é que eles não têm miséria com o loot. Achamos ah, uma WM. Colete, isso que eu procurava. Cara, mas... Eu não vi ninguém nessa partida ainda, velho. Será que tem algum player nessa partida? Não vi ninguém em Cachusca. Não vi ninguém em Bimasact. Ah, um cara ali, ó. Hum. É, filho, você vai tomar gás. Você vai tomar gás se você não sair. Eita, ele dibrou. Nossa, 1.100 na cabeça, velho. O legal que eu acho do Hora do Rush é que todo mundo tem arma boa, velho. Então, se você vacilar um segundo, você leva bala. Quer outra? Vou dar outra. Toma duas balas. Fechou lá em Bimazak de novo. O que eu tô fazendo aqui se fechou lá em Bimazak? Meu Deus, o que foi que eu fiz com a minha vida, Jesus. Quase, tomei um tiro. Colete, munição. Ele tava com o colete melhorado ainda, velho. Ai, mano. Tomou bala de outro, velho. Perdi a kill pra outro cara. Pra quem que eu perdi a kill? É o cara que tá na torrinha ali. É, o lag não, não deixou a gente matar o cara, mas... O problema é o safe, o último tá na casa. De boas, de buenas. Sniper rafiada de Buenas Pegamos ali, tinha pouca gente no mapa Caiu com 16, sempre pegou 6 kills Tá ótimo, muito ótimo